Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde Academy! É. Todo mundo extremamente feliz, eu não sinto falsidade no Yay de vocês. Será <risos> o pessoal da, da linha principal como é que faz o YE, com honestidade, porque eu não sinto mais honestidade neles, eu perdi eles. Pessoal, aí dos comentários, já antes da gente começar o vídeo, deixem aí, contem pra gente o que, que vocês mais gostam do Pen Responde Academy, o que, que vocês gostariam de ver também no Pen Responde Academy. Deixem aí suas sugestões. E sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta para o Ace. Olha só, uma pergunta delicada do Penzete. Ace, qual foi o fator principal da sua melhora do primeiro split para o segundo? Acredito que a chegada do Sargs me ajudou bastante, porque agora, tipo, ele foca bastante na jungle também, então, querendo ou não, eu consigo aprender mais com ele, porque ele mostra onde eu tô errando e, tipo, e agora tô conseguindo arrumar mais meus erros. E também a chegada do pessoal novo, porque antigamente, tipo, quem comandava muito o time... No primeiro speech, era eu e o Griff, então eu tinha que pensar por muita gente Então agora, tipo, eu tô mais livre, eu consigo fazer minhas plays Eu consigo pensar um pouco mais em mim, ser um pouco mais egoísta E é por isso que eu acho que eu melhorei, do speech passado, pra isso Vocês concordam com o Ace, que ele pensa mais nele do que em vocês agora? É, eu concordo né, não give a nenhum campo pra mim, nem Ganká nada Gankar então, bot também então, não tá ganca. É Também muito... nunca vi não, gank bot Gank, gank, gank, gank bot pode ser, mas... Uh, give <mentira>. Mano, eu pego todos os campos dele, não tô nem aí, velho. <risos> Black, pergunta do Vitor Silva, já que a gente tá falando do Ace. pergunta é como foi voltar a jogar com o Ace? Ah, voltar a jogar com o Ace foi, sempre, sempre foi divertido, tá ligado? Eu já ganhei muita coisa com ele. Quer dizer, ganhei muita coisa, né, é É, é, forte. é, é forte demais, <risos> mas... Eu já, eu já dei 10 mil, 10 mil reais pra ele, já ganhamos o, o Path 2 Pro... A gente quase subiu junto o circuito desafiante lá da INTZ da Academy, muito tempo atrás. Por uma partida a gente não subiu. Sei lá, sempre foi muito legal jogar com ele, eu, gost, eu gostava. E voltamos da melhor forma, né? Ganhando os ganhando joguinhos. Pergunta pra todos vocês. Vou começar pelo top e vamos descendo. Do William, como tem sido pro time se ajustar as mudanças na line-up e se estão conseguindo manter uma comunicação boa? A, ajustes pra, pro time eu acho que estão tá sendo muito bons. Acredito que pra você ajustar um time, você precisa ter um clima bom. Acho que todo mundo se respeita e todo mundo gosta, gosta, gosta de cada um, sabe? Acho que você tem um companheiro ali que você pode contar e você pode, sei lá, trocar uma ideia, conversar. Mais fora de jogo do que dentro de jogo, isso transiciona pra dentro do jogo também e faz com que vocês consigam tipo, se ajustar melhor, conversar melhor, sabe? Eu acho que o clima é muito bom e o nossos ajustes são bons também, por causa disso. Eu concordo um pouco com o Sky Bart, acredito que o que mais influencia o nosso time é, é mais out-game, então o fato da gente ter um clima bom aqui, tipo, poder falar o que cada um tá errando na cara do outro, sem levar o pessoal, uh, facilita bastante. E é basicamente isso, tipo, sendo bem curto, mas eu acho que, com o pessoal aqui já tem bastante experiência também, é meio que fácil se adaptar, tipo, sei lá, pô, velho, sempre feito isso ou aquilo, então acho que isso também vai, vai valer um pouco da experiência do, de cada um aqui do time. Black? Like? Cara, pergunta mesmo. Tô perdido aqui, velho. Tá bem a comunicação tá boa, Griff? Como é que tem sido pro time se ajustar às mudanças e se tá conseguindo manter uma boa comunicação? A gente perdeu duas partidas que eu sinto que... A gente tava com ela na mão e a gente perdeu mais por nossa culpa do que por, por, por mérito do outro time, sabe? Tipo, uhum. a gente tava com elas ali e a gente tentou fazer coisas demais e isso atrapalhou mais... Mais do que ajudou, sabe? Isso, isso é um, algo bom, sabe? Você, você tem já a proatividade de, de, de, fazer, de fazer algo, só falta controlar ela. E sobre a comunicação, eu gosto muito de jogar, de jogar nesse time porque eu sinto que eu consigo ficar um, ficar um pouco mais mais quieto e falar, falar nas horas um pouco mais decisivas, sabe? Tipo, a sincero sincero, o Dom o Don Lucas, ele, ele faz o, o trabalho dele bem feito, de vez em quando, tá ligado? E o resto do time ajuda muito também em, em, em diversas horas. E eu jogo do jeito que eu gosto de jogar mesmo. Eu sinto que é bem tranquilo aqui, tipo, por causa da nossa relação, off game, sabe? Tipo, eu acredito que esse é um dos, tipo, vai ficar marcado esse time aqui que a gente tem na minha história, porque eu gosto muito de passar tempo com eles, acho que isso aqui é mútuo de todo mundo. A gente gosta muito de passar tempo um com o outro fora do jogo, sabe? Tipo, acaba treino. Normalmente a gente tá junto aqui, a gente tá fazendo algo junto, a gente tá jogando junto, a gente tá assistindo até é, de férias com o Ace junto, sabe? <risos> e, então, tipo, a gente acaba fazendo bastante coisa junto aqui. Tipo, ajuda dentro do jogo, sabe? Porque a gente consegue ser mais sincero e, e ter mais sinergia um com o outro, por assim dizer. E a nossa comunicação, eu acredito que ela é o é nosso maior trunfo e o nosso maior problema, sabe? Todo mundo fala muito aqui, em, em, salvo Black, mas tipo, eu falo, falo muito, a Delas fala muito o Scarbas fala bastante também quando quer E o Ace também fala bastante Então, tipo, a gente tá tentando encaixar a melhor forma Que até agora, na minha opinião, tem sido... Com o Ace escalando bastante o early game Fazendo as notações que ele gosta E com o prods também, tipo Se incluindo na comunicação e a gente mais respeitando As decisões dele, é o que tem mais dado certo Pra nós até agora, sabe? Eu não vejo nenhum problema Em falar menos pra, pra que a gente se sinta mais Confortável dentro de jogo também E é isso, acho que basicamente Eu meio que concordo com o mundo, todo mundo falou Principalmente o nosso alt-game é muito bom, então ajuda Em game, seja pra feedback, seja pra tudo E o ponto que o Black falou, eu acho muito importante Que tipo, a gente perdeu os jogos por erros nossos Eu sinto que a gente peca pelo e isso é uma coisa muito fácil de arrumar. É muito mais fácil você arrumar o que você tá fazendo demais do que você tá fazendo de menos. Porque você tem que começar Sim. a fazer mais, aí tipo, a pessoa tem que se adaptar. O time é, um, é muito unido, acabou o treino, a gente, tipo, em vez de cada um pro seu lugar, a gente é um time e um grupo de amigos. A gente fica junto, ajuda um ao outro, alguém tá jogando solo aqui, eu compartilho a tela, e o pessoal ajuda, e isso faz o time ficar todo unido. Em game fica muito melhor. É muito bom, o Ace falou uma coisa muito boa também, que é a facilidade que vocês têm de apontar os Sim. erros um do outro, né? É muito importante, porque nossa, tem time que precisa quebrar o gelo, precisa você quebrar a Você vai dar o um feedback, não... o cara já leva o pessoal, aí já... É, o um cara tem o ego muito inflado, e aí dá uma pegada. Não é fácil, sei lá, tipo, você sabe que você errou, não é fácil você ouvir ainda de um companheiro seu, que tipo, ó, ah. oh, você tá errando, você tá trolando, entendeu? E aí, tipo, mas a gente sempre tenta lidar da melhor forma, sabe? De falar, não, tipo, ele tá certo, tipo, ele não ia falar isso por mal, sabe? E aí a gente vai conversando e tal, fala, ó, oh, da próxima vez chega assim, fala mais tranquilo, entendeu? Ele fala, não, tranquilo, a gente tá se encontrando como pessoas e como tipo, individuais e como, um e como um time também. E acho que em breve bem a e vai ser o melhor time do Brasil. Delta, pergunta do Kairis. É raro ver suporte de Pio. O pessoal ama suporte de Pio. É raro ver suporte de Pio aparecendo no competitivo muito pelo fator impacto. O impacto de um suporte de engage acaba sendo mais efetivo. Você acha que em uma composição de porventura possa aparecer um COG ou um Twitch, um suporte de Pio pode vir junto? Ah, acredito que sim. A gente até fez isso no nosso jogo contra a FURA. A gente jogou de do Kog E sinto que Tipo Os bonecos de Pills Que nem eu comentei No último P-Responde Eles vão começar A ganhar mais espaço agora Você vê mundo afora Karma Tá ganhando bastante nome Tem bastante Kog Lulu aparecendo Mas acredito que vai ficar Nesses dois No máximo uma Serafine Mas nada além disso Griffin Você prefere ser um jogador Agressivo ou passivo E por quê? Essa é Com certeza agressivo Sem nem pensar duas vezes <risos> É, porque eu acho que vem muito de personalidade, sabe? Tipo, também vem de... Par... Não que eu seja uma pessoa agressiva, pelo é, amor de Deus É, você, você é agressivo, É, é, é Ameaça mas, seus tipo, colegas, a gente A maioria dos Aquarius que eu assisto jogando, que eu me inspiro, etc Todos eles são, jogam muito agressivo, entendeu? E tipo, não é aquele agressivo troll É um agressivo meio que no limite do campeão, sabe? No limite do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer é, Existe uma linha tênue entre o limite e ser um player troll, sabe? Então eu tô sempre tentando ficar no meio, nessa linha, sabe? Não ser um troll, porque é, tipo assim. Tem muita play que você faz agressiva é, Se você errar um clique, vai virar Uma play troll, sabe? Uhum. Então Pra mim, eu acho muito interessante, sempre Você tá, sabe, no máximo que você consegue Fazer, o máximo que você consegue jogar Eu é, Acho que a passividade, tipo, também, ela é muito importante Em diversas situações, tipo, como No último jogo contra a Rensga, a gente teve que ser Bem passivo no bot, a gente tava jogando uma matchup De Kai'Sa Leona contra Varus Brown, e tipo, essa é uma match Onde a gente quer fightar pelo punch né? Tipo, a gente, se a gente der all-in, e eles errarem A gente mata eles e pega push, tipo, só da gente dar um in, eles tem que andar pra trás e aí a gente já consegue contestar o push. Mas como o xinzal dos caras com campando a gente, a gente teve que ter decisões mais passivas no jogo em si pra não prejudicar nosso time e nem nos prejudicar, sabe? Porque a gente precisa campar é Mas isso que você falou é uma coisa muito, muito real, assim. Tem, tem muito jogador que, que deixa de fazer muita jogada porque corre o risco de errar alguma coisa no meio da jogada e ficar fazendo ficar com cara de bobo, né? No meio da play. Isso é, é um balanço muito difícil. Putz, eu joguei por oito anos e é assim, Assim, se o cara tem Eu vou falar de novo essa palavra, mas é porque eu acho que é um problema de muitos jogadores. Se o cara tem o ego que preocupa, tá jogando preocupado com o que vão achar dele depois, ele não vai fazer uma jogada arriscada, porque ele vai ficar com medo de errar e... Ficar feio. Quando... É, não sei se você tinha essa sensação quando você jogava. Tem muito cara que é leão de treino e chega no é. dia de, de, de jogo, hum. em, é, ali em stage, game day mesmo. Cara, o cara é um gatinho, sabe? Hum. Joga com alminho, não troca na lane, sabe? Por medo de errar, por medo do que vão pensar dele. É né? Creio eu. É ser julgado É tipo uma coisa que eu acho bem interessante um estilo de pensar é que como eu vou pensar que eu vou errar algo que eu nem fiz ainda sabe tipo eu sempre tenho essa mentalidade tipo eu não tenho medo de errar porque eu não fiz eu não tomei tipo eu não fiz essa ação não fiz essa play como que eu vou pensar que eu vou errar e como que eu vou pensar ainda mais o que, que vão pensar de mim sabe o jogo não é sobre você uhum. sabe eu, tipo eu sempre tento ter isso em mente o jogo não é sobre mim é o jogo é, é, é sobre um time entendeu e, e no momento que você entende isso você consegue se sentir mais livre para fazer jogada e etc sabe por exemplo se você tem uma play que tem 70% de chance de dar certo mas esse 30% vai ferrar o você e por consequência ferra o seu time junto putz, é, será que é um é. risco que vale a pena assim mesmo? é, é, é, é, hum, é, é complicado sim. é, sei lá, aquela minha play de Azir que ficou famosa do Cammy, oh my god eu vejo ah, aquilo okay. de novo, e, cara, eu nunca faria aquilo de novo eu acho <risos> eu não sei. pergunta pra todos e aí vocês respondem, como vocês quiserem não tem ordem nenhuma, entendam-se vocês mesmo, se não fossem pro players, que carreira seguiriam? Nossa, essa daí é a mais difícil Nossa de todas, é. <risos> Eu acho que eu ia fazer algo relacionado à matemática, porque eu gostava muito de matemática. Eu acho que talvez engenharia da computação. Eu também acho que faria alguma coisa que envolva computadores e. Todos nerds eu... então, basicamente é, é... É. Eu, eu, eu, eu, eu provavelmente cursaria, cursaria letras, porque oh, é. eu sempre gostei muito de escrever e eu gostaria de escrever um livro de fantasia medieval um dia ainda. Eu, eu se nada tivesse acontecido, eu provavelmente estaria, seria professor de matemática. E, e, e, mas e o, e o curso de... De piloto, né? É, de piloto. É, isso surgiu depois, na verdade. Eu com certeza ah, amo, amo, de paixão. Mas pra trabalhar com isso, eu acho que eu teria que ter começado mais cedo. É muito, seria muito difícil. Ah. Pergunta pra todos. Também, Free for All, responde na ordem que quiserem. Essa também é difícil. Qual é a banda favorita de vocês? Link Park, Link Park. Banda ou artista? É... Pode ser artista. A pergunta é pode, banda. Tipo, pode o ser artista. O Flipp ele sim. até o robô na hora de perguntar as coisas. Que... O robô parece essa pergunta. <risos> é que tipo, se for banda, com certeza Linkin Park, entendeu? Mas artista pra mim é o. para mim, artista é o Yang Buda. Ah, pra mim é o Chonga, velho. Cara, tem, eu tô velho. Vai de artista, então. Tá, ah, vou, vou que de que joga acha? mesmo. Se for assistir, eu só gosto do Avicii Tem um cara americano que eu gosto muito, que ele se chama Rex Orange County. Pô, eu, eu curto muito as, as músicas dele, velho. Pergunta pra todos. Essa pergunta eu acho interessante. Eu acho que é um pouco triste essa pergunta, porque não tá tendo o Academy presente, não tá tendo nada presencial ainda, mas... De modo geral, antes de iniciar a partida, vocês ficam nervosos? E se sim, o que fazem para o nervosismo passar? Geralmente... Eu fico nervoso, tipo, uh, no tempo que, sei lá, tá no draft até começar o jogo, aí depois acaba. Tipo, você fica realmente um pouco nervoso pra chegar na hora do jogo, pra você jogar e tal. Mas tipo, quando entra dentro do jogo, eu, eu sinto como se eu nem lembrasse que eu tô no meio do campeonato assim, sabe? Tipo, pô, eu tô jogando LOL. Em dia de jogo, eu quero muito que chegue logo o jogo, sabe? Eu quero muito jogar. Quando a gente tá no draft também, eu sinto aquela, sabe? Tipo, é, na real, nem no draft, quando a gente entra na sala, Pra, pra começar e começa a entrar o pessoal da Riot, né? Vocês começam a falar boa tarde, boa tarde, boa noite. <risos> começa também, eu sinto que, tipo, sei lá, pra mim só existe minha tela, meu mouse, meu teclado e, tipo, meus teammates. Tipo, eu sinto que eu fico ansioso, tipo, querendo jogar logo, querendo que aqueles minutinhos de draft, pregame, assim, passe logo. Quando eu consigo, tipo assim, usar isso a meu favor, eu fico muito mais concentrado, muito mais... Tipo, joga muito melhor. É, pra mim não tem jogador que não fica nervoso. Tem vezes que nervosismo até um benefício pra você. Porque você joga com o dobro de atenção, atenção dobrada. Você vai fazer alguma coisa, você já, já tem uma consciência assim que vai acontecer. E você já tem, tipo, muito mais cuidado com o que você tá fazendo ali, cada movimento seu. Eu acho que algo se você souber usar é muito benéfico pro jogador. E também é muito, é, é muito diferente você jogar de casa, assim, agora como... No stage. Esse Pen Responde, ele já tem. Eu acho que a gente já tá gravando há quase uma hora. Então vão me xingar quando. Quando a gente terminar de gravar Mas aí é a edição que lute Eu não vou fazer a primeira parte da pergunta Eu vou fazer a segunda parte da pergunta Que eu acho que é mais interessante Qual foi o meta que vocês mais gostaram de jogar? Ninguém quer saber qual foi o meta O que, que vocês mudariam no meta de agora? O que, que é chato no meta de agora? Cara, eu odeio jogar contra karma Tipo, eu, eu amo jogar com karma Mas eu odeio jogar contra karma, cara Pra mim, tipo, o boneco podia ser excluído do jogo E eu ia ficar feliz Para mim... Calma, porque... ah, calma, deixa, deixa eu reformular jogo. Não vale exclui. champion não, não, não é sobre champion Vocês querem mudar item, tudo bem. Mudar item, mudar dragão, mudar o tempo do campo, tudo bem. Mas não vale tempo. Eu juro vocês, esse é o meta que eu mais me diverti sendo a The Carry, porque a The Carry agora faz... Eu sinto que é muito mais tranquilo de você fazer algo com dois itens do que era antes. Antes dos, dos itens mudarem, tipo, dois itens, é, tipo, sei lá, Gumi e PD era muito caro e, tipo, toda The Carry tinha que fazer isso. Se você não fazia isso, você não era um bom... Tipo, não... não o seu boneco não era bom. O meta de agora pra mim é perfeito pra The Carry, porque eu sinto que a gente dá muito dano e a gente morre muito rápido, entendeu? Então, pra mim, na minha opinião, esse é o papel da AD Carry. Tipo, ele tem que dar muito dano, sim, não é roubado. É, é um AD Carry que tem que fazer isso. Gustar os caras, matar os caras rápido e morrer fácil. Acho que em questão do, de, de item, eu sinto que no, no mid, os itens de AP estão tão um, pouco, um pouco abaixo dos itens de AD, sabe? Porque toda vez que eu build três itens de três itens AP, eu sinto que eu tenho, sei lá, 200 de AP e, meu, e o AD Carry tem 400 com três itens. Tá, 2015, pensando aqui. Também tinha essa vibe de você faz full dano e o que pegar o outro primeiro matou, e é isso. Agora você tem, que, tem jogo que você é obrigado a fazer zonas e às vezes tem que fazer coisas defensiva e o nosso item é muito caro. E o custo-benefício do Rabadon não tá sendo o melhor assim também, tá sendo tá muito caro tá muito caro é. e é muito difícil ser tipo sei lá, os componentes eu acho que eles poderiam mudar os componentes e diminuir um pouco o preço, na minha opinião. Em relação aos itens também, eu acho que os Champions AP principalmente ficam muito presos ao mesmo build e pathing. Atualmente, os Champions AP mais forte é Ram Morgana e eles são muito presos a ter o primeiro back com a bota fechada já, senão o jogo fica bem ruim. Então eu acho que tinha que mudar isso aí pra acertar um pouco a vida dos do AP na jungle. É, falando de Champions AP, eu gosto muito de jogar de Champions AP no top. É muito difícil jogar quando você tem Champions que não deveriam ter tanta ameaça assim, quanto eles têm hoje em dia quando ele, eles fecham o quebra passos né? Que é o caso do Seth, o caso do Renekton. Tipo, mesmo o Champions AP, por exemplo, o Kennen, gosto muito de Kennen, é meio complicado você encaixar, tipo, Contra três Bruiser e, e um Tank e um other Carry, sabe? Um kenny Ainda mais quando um deles tem um gap close que já te quebra na lane, assim. Que é o quebra passo que eles... Sim, você pega a para pra ficar longe de todo mundo e agora é. todo mundo tem um dash. Que legal, né? Mas eu acho que os itens míticos foi um bagulho muito da hora que entrou, só que eu também gostava quando não tinha. Que você tinha, sei lá, que você tinha mais liberdade de fazer o que quer, buildar o que quer. E a mudança que vai ter no futuro que... Se, se tiver mesmo a mudança no TK, eu vou ficar triste. Porque vai sair de suporte e deve ir pra outra lei. que eu vou estar... Eu achei horrível essa eu, mudança no TK. Não. Eu gostei. Tal, tal, talvez ele vá pra jungle Não, esse. É isso vai tirar um <risos> o <salto> idade. <risos> eu removeria um item. Eu removerei a espada do rei. Porque esse, ah, item, esse item é muito tóxico, na minha opinião. Você fecha, por exemplo, na Irelia. Você fecha ele, acabou o jogo. Você dá one shot em qualquer, qualquer champion e eu acho que isso é tóxico pro jogo. Eu removeria esse item. Cami, tá preparado? É uma pergunta perigosa. Yeah. Você tem que, que responder, Deus. Cami. Que isso é importante. Ok, ok. Ó, oh, okay. qual a sua opinião sobre a solo kiwi Por é que a nossa Solo Kill deixar de lado? Tipo assim, Um mundo todo é diferente, aqui, mano, a gente é jogar dos cachorros sua opinião e ach... tipo assim, o que você achou de tirarem um... o duo do Challenger? Ah, essa pergunta eu ia fazer pra vocês, mas é que o pen response tá tão longo que... É que o nosso papo é muito bom, eu, eu gosto do nosso pen response. Mas era uma pergunta, eu acabei deixando ela pra depois e acabei esquecendo de fazer, mas era o que vocês acham do Raelo BR é, é atual. Cara, eu gosto de não ter duo, porque eu acho que duo em Challenger não tem como. Balanceia demais se cair contra um duo de bot lane ou um duo de pro player, que não tá contra pro players, especialmente. Eu já acho que jungle autofill é uma coisa que desbalanceia muito também, que não deveria existir do mestre pra cima Mesmo que a fila durasse mais Que também é uma coisa Que quebra o jogo Você cai um pro player Do jungler Contra um cara Que nunca jogou na vida E eu acho que a solo kill Tá muito ruim Eu não sei porquê Eu acho que mestre O nível do mestre Tá muito ruim tá E o matchmaking Tá muito ruim Tem seis mil e pouco <risos> Eu vi esses dias, que eu, eu só tava caindo com o mestre É, não tem mais MD3, eles tiraram as Quintas divisões também, né? Então, tipo, quando você Tira uma quinta divisão, você tem que imaginar que o cara que tava Na quinta vai pra quarta, o cara que tava na quarta Vai pra terceira, e o cara que tava na segunda Primeira vai pro mestre, entende? Você tá empurrando Os caras pra cima, você não tá, tipo Fazendo eles melhorarem e subirem de elo Você empurrou eles E aí, nessa última sezão passada, eles tiraram As MD3, as MD3 do Do diamante também, né? É, antes da, céus, batismo só, só tava só é, 100. é, agora só tem MD5, mas se eu não engano, antes até o diamante tinha ainda Tipo, já era só até o platina mais que Até o platina não tinha MD3 Aí depois você pega diamantinha diamante, tinha MD, MD3 E tipo, de novo eles empurram mais pra cima E aí agora começou a estacar mais gente E tipo, o maior problema é que no, Na minha opinião, nosso servidor não tem 300 vagas pro Challenger Isso já era pra ter Porque nosso servidor é muito grande E tipo, o que, que é 300 vagas no Challenger pode ajudar? Pode ajudar a fazer um matchmaking mais balanceado Pra quem é Challenger Porque tipo, é muito melhor você cair, sei lá 10 Challenges numa kill e tipo, ou, vamos supor, cinco challengers divididos e, sei lá, o top 100 do GM, sabe? Que seria os outros 300 challengers. Seria muito mais fácil balancear uma Kiwi com 300 challengers, entendeu? Porque aí você já ia empurrar esses caras do challenger pra mesma Kiwi. Só que, querendo ou não, isso reflete, ah, pô, nossos treinos, se a qualidade da solo também melhorar, ajuda, certo? Sim, com certeza. E, tipo, só que eu não sei, porque parece que não tô nem aí pra gente, entende? E aí, eu, eu tava comentando isso com eles recentemente, e agora eu tô aqui, tá ligado? Tipo, é um pouco triste, porque eu gostava eu gostava bastante de Solo Kiwi, certo? Teve na, se não, 4, eu joguei 4 mil Jogos, na época eu tinha 14 anos E hoje, tipo assim, eu não tenho vontade de jogar, entende? Eu só no House e eu tipo, sei lá não, tem, não sei muito o que fazer É, é um efeito colateral isso que você falou Porque antigamente todo mundo competia Ai, nossa, tem que pegar top 1, e tinha, sei lá, eu, Takeshi Fazendo smurf pra pegar top 1, top 2 Porque era legal, era, era divertido Hoje não é divertido Meu ponto de vista como streamer é, acho que eles deveriam Pelo menos chegar num consenso, vai colocar Mestre em fila de challenger e tipo, não vai balançar direito e a fila pelo menos seja rápida. Ou a fila dura 10 minutos e você Nossa. tem uma, ou 15 que seja, e é uma fila balanceada. Ou dura 3 minutos e é uma fila desbalanceada. Agora esperar Ué. 15 minutos pra ser desbalanceada. É, é, é. <risos> Aí ah, então tá. Muito bem, esse foi o Podcast Pen Academy. Ah. Ah que vocês tenham gostado, não vou esquecer de lembrá-los, de deixarem aí nos comentários o que vocês gostam do PEN Responde Academy ou do podcast PEN Academy o que não gostam, deixem suas críticas e sugestões como sempre, porque nós vamos ler ou se nós não formos ler, a nossa equipe vai ler não esqueçam de ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal da PEN, deixar seu like, compartilhar e nós nos vemos por aí grande abraço Música